Nas últimas semanas, o assunto mais falado no Rio Grande do Sul, ou um dos mais falados, é a retirada da vacinação contra a febre aftosa, o que pode abrir diversos mercados e oportunidades para a carne gaúcha. Rogério Kerber, que é presidente do Fundesa, como que os produtores estão vislumbrando essa medida e como isso deve beneficiar ou não o setor? Bem, esse, esse, essa decisão ela é esperada já há um bom tempo. O Fundesa vem trabalhando nesse sentido há cerca de 12 anos, fazendo investimentos na área da, do sistema e fortalecimento do sistema de defesa sanitária animal do Estado no sentido a permitir essa tomada de decisão. Sem dúvida nenhuma, nós entendemos que esse passo que o Rio Grande do Sul está dando e que se alinhará com o Estado do Paraná para ser reconhecido em maio de 2021 pela Organização Internacional de Saúde Animal é um passo muito importante e aguardado especialmente no setor de carnes é, na medida em que o Rio Grande do Sul passará a ter acesso a inúmeros e os mais importantes mercados internacionais de carne. É, isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer a valorização dessas proteínas para o Estado. O Estado passa a ser visto de outra forma no mercado internacional. É, passaremos a ter, é, junto com o Estado de Santa Catarina, Uh, assento na mesa das negociações uh, de muitos e importantes uh, países importadores. Como que o setor se resguarda na questão da fiscalização sanitária? Caso volte e haja um novo foco de aftosa com a retirada da vacinação, há um preparo para isso? Já se pensou nessa questão? E bastante. É, o Estado, primeiro, essa decisão está sendo tomada em cima é, de uma auditoria do Ministério da Agricultura que tem um embasamento técnico fundamentalmente nesta linha de entendimento. É, ao longo desse tempo, é, o Fundesa vem é, com recursos dos setores de produção, da pecuária de corte, pecuária leiteira, avicultura e suinocultura, fazendo investimentos a fortalecer o sistema, criando o sistema de controle. E, evidentemente, nós temos ainda é, uma memória do que ocorreu há cerca de 19, 20 anos atrás. E, efetivamente, não é mais essa situação que o Rio Grande do Sul vivencia. A própria eh, legislação vigente, tanto de parte da OIE, eh, trabalha e entende a, a, a ocorrência de um novo foco de forma diferente do que nós verificamos em Joia e depois na fronteira. Eh, o Estado passou a ter, a, através do Fundesa, um fundo com recursos para intervir, se necessário for, e o tempo de recomposição do status sanitário ele passou a ser bem curto. Depende, evidentemente, do grau de eficiência do serviço veterinário e do envolvimento ou do comprometimento dos setores produtivos no sentido de, se, em havendo esse infortúnio, termos condições de rapidamente, celeremente é, equacionar o problema. Dá para se dizer que os produtores gaúchos poderão ter mais competitividade frente a estados como o Mato Grosso, por exemplo, que hoje é o maior produtor de carne e não está pleiteando essa questão? É o Mato Grosso e o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul é, e o próprio Paraná faz, faziam parte do bloco 5, junto com o Rio Grande do Sul. O Paraná, num primeiro momento, tomou a iniciativa e agora o Rio Grande do Sul. Esse bloco praticamente é, se extingue e o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso aderem ao bloco 4, que postergam então a decisão. Mas o Rio Grande do Sul, nós entendemos que reúne as condições, porque foi feito um trabalho exaustivo tá? e que entende se também importantíssimo que o estado eh, se alinhe às decisões que tão, já foram autorizadas pelo Estado do Paraná. Isso evitará que nós venhamos o Rio Grande do Sul venha ficar numa situação de isolamento, inclusive eh, perante os mercados internos, eh, e certamente esse bloco é, da região sul, compreendendo Santa Catarina, que já é livre, mais o Paraná e, e o Rio Grande do Sul, temos uma condição de acessibilidade dos principais mercados. Diria que, fundamentalmente e principalmente, para a carne suína, que, é os, ou que são os estados que mais produzem e que têm uma presença muito vigorosa no mercado internacional. Evidentemente, o Rio Grande do Sul, a pecuária de corte, terá acesso, sem dúvida nenhuma, à comercialização de genética. Tá? E certamente isso vai também levar a pecuária de corte, que é uma pecuária diferente da pecuária do Brasil Central. Nós aqui temos é, o berço de inúmeras raças europeias, em condições também de eh, colocar o seu material genético em diferentes países do mundo.